Fala go go, when... galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Galera, fica comigo, assista esse vídeo até o final, porque neste conteúdo aqui de hoje, eu vou desvendar muitas coisas aqui, é né, bem importante e interessante para quem tá é, fazendo essas buscas, tá? Facebook Ads PDF 2022. Então, cara, se você já gostou da ideia, já peço que você já deixa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo aqui novo no canal, para tá? o YouTube poder te avisar, ok? E para a gente poder né até criar mais conteúdos assim como este para você. Beleza? Então cara, tem é muita enrolação, bora bem direto ao ponto, então bora. Então galera, que é o seguinte, ok? é Conteúdo, né? É, Facebook Ads em PDF 2022, tá? Será se realmente funciona esse material? Será se será você é que adquiriu aí algum PLR, algum produto, né, em PDF na internet? Você já aplicou exatamente aqui como ensina o, o material, tá? O PDF, tá? Para quem não sabe o, o que é o que é um PDF, é um, um arquivo com grandes informações ricas, ok? Que já são é, validadas. Beleza, que você pode replicar isso e pode aprender, ok, então teu negócio, em teu projeto. Beleza, mas o nosso intuito, que nosso principal objetivo do vídeo é de passar para você a clareza sobre o material de Facebook Ads e PDF, ok? Então, nessa aula aqui de hoje você vai aprender uns pontos muito importantes. E na, na verdade, ok, aqui é um PDF, beleza, um PDF que eu que eu criei exatamente. Né, que são os processos de, de, de estruturas, né, de Facebook Ads, ok, que eu exatamente aplico, beleza, então é o um material que ele é validado, beleza, é, se você quer adquirir, tá, quer adquirir ou, ou se você tá precisando adquirir, e se também quiser adquirir também esse PDF, tá, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá, Para você dessa aula, é, se você quiser é, obter, tá, esse poderoso aqui, e rico, tá? PDF só você entrar aqui ó, aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá, eu vou deixar um link aqui do grupo, tá? De WhatsApp, bem secreto para você, somente para quem realmente for adquirir esse PDF. Ok, eu vou deixar aqui por um, um valor aqui bem baixo mesmo, tá? Bem baixo, mesmo, bem baixo, bem mínimo para você poder adquirir. Que eu quero poder te ajudar, beleza? Só você clicar aqui abaixo, tá? Só você descer aqui abaixo, beleza aqui na descrição do vídeo e entre aqui dentro do grupo tá secreto beleza e dá um olhar lá para nós para a gente poder né passar o acesso a esse material aqui tão poderoso beleza galera é se você aplicar ok muita gente compra esse material tá em pdf sobre facebook ads e tudo mais mas não aplica tá não segue o passo a passo ok quando eu, quando eu aprendi tráfego ok o pdf foi realmente a minha porta, tá, de conhecimento, tá? onde eu lia, onde eu pude, eu pude é, executar, tá? tudo que estava escrito no PDF, beleza? ali me abriu uma nova visão, um novo conhecimento, tá? de como poder fazer, de como poder executar, ok? então eu, eu, eu, eu na minha vida eu nunca só assisti aula não, tá? quando eu não tinha condições, beleza? de poder seguir um passo a passo, eu comprei um, um PDF, tá? de Facebook Ads. Para mim poder aprender tráfego, para mim aprender os objetivos, tá? Como criar uma, uma página, saber como, como é que é o um pixel, para que, é que ele serve no PDF, ensinava tudo isso, beleza? E eu quero deixar para você bem claro aqui, tá? Alguns pontos que é muito importante, tá? Se você adquirir esse PDF, vai te ajudar bastante. Você que está começando agora, você que tem dúvidas em pixel, tem dúvidas de como criar uma página da forma certa, como subir uma campanha, Tá? De saber sobre os objetivos, né? Exatamente, então tem aqui tudo explicado. Tá no ponto 1 aqui, ó. No capítulo 1, tá aqui no sumário. Beleza, é mais uma razão para usar o Facebook. Você vai saber sobre esse assunto. Capítulo 2 que uma página no Facebook para sua empresa, você vai entender também como é que faz isso aqui da forma certa. né capítulo 3 que uma loja virtual no Facebook, você vai também aprender isso. Tá o capítulo 4 aqui. tá Primeiros passos para anunciar no Facebook Ads, capítulo 5, criando instalando o pixel do Facebook no seu site, beleza? Olha só que interessante, né? E aqui ó, capítulo 6, criando a primeira campanha no Facebook Ads, beleza? Então você vai entender, tá? Cara, se você seguir verdadeiramente okay? o que tá aqui ó, nesse PDF, você vai aprender, tá? Muita gente é, busca aí, conteúdos ali, sabe, desproporcional. No YouTube, então, o cara, sem ter uma linha de raciocínio, sem ter um, um, um passo a passo, cara. Se você seguir exatamente que está nesse ebook, cara, se você não é, é, sabe, aprender essa parada, eu não sei o, o que, é que você tá fazendo da vida, beleza? Porque aqui tem tudo já mastigado, um passo a passo detalhado para você aprender tá, a executar e entender melhor sobre a ferramenta. Tá, aqui é um curso, tá, mas aqui tá em o okay, que tá aqui, tá em PDF, galera. Aí tá? você vai poder. Aprender essa parada de uma vez por todas. Eu já executei muito isso aqui, já por muitas vezes. Beleza? Eu nunca tive condições de sempre comprar uma, uma mentoria, tá? Nem curso online, não. Nunca, tá? Eu sempre, quando eu comecei ali, cara, eu comecei comprando material em PDF. Porque realmente me abriu, tá? Uma, uma nova visão de poder entender tá bom para depois eu poder pensar em comprar um curso tá porque no, no youtube tinha tem sempre vai ter na internet mas são coisas desalinhadas tá e aqui eu precisava de uma coisa é passo a passo uma coisa bem mais, mais bem organizada beleza então foi onde eu peguei todo esse passo a passo ok comprando né e books então, e também me levou para um outro nível beleza e aqui é e aqui não tem mistério tá e aqui o processo é esse beleza Aqui tem uma, uma leitura que eu deixei para você, ó, uma leitura que bem legal, bem interessante. Você vai poder ler super fácil aqui. Beleza, você vai ler, certo? Vamos aqui, ó, capítulo 1 Mais uma razão para usar o Facebook. Então você vai sab saber aqui, você vai estar tá lendo aqui, ó. Tá, esses pontos aqui, ó. Olha só, a cada ano surgem novas redes sociais e um pouquinho é tempo e ganhamos grande popularidade. Então tá? você vai ler isso aqui, galera. Você vai ler, cara. Se você se lê, se você lê isso aqui, tá, você vai entender. Beleza? Você vai conseguir compreender cada passo passo passo é, é, do que você vai fazer. Não adianta só você você pular a etapa não. Você ir direto para um, um gerenciador e direto para um pixel e direto para uma, uma criação de, de um campanha sem entender de nada. Então se você, exatamente, se você lê o que está nesse PDF, tá? Porque eu já implementei isso aqui, beleza? Eu, eu aprendi, foi com esse PDF. Beleza? E você vai ter resultado, você vai ter resultado Se você entender isso aqui, se você ler isso aqui, tá? Passo a passo, beleza? Se você engolir isso aqui de verdade, beleza? E fazer isso aqui pra tua cabeça, cara, eu não sei o que que eu digo Se você não aprender essa parada, beleza? Olha só, deixei aqui também uma imagem bem linda aqui Interessante pra você, tá? É, Saberam? Olha só aqui, olha só aqui Que coisa interessante aqui, eu deixei essa aqui Essa mensagem pra você, olha E olha só esse ponto aqui, ó no momento você pode até não ver os benefícios ou o valor de investir tempo e esforços para estabelecer em qualquer site de rede social mas até o final deste book eu espero mudar sua opinião e te deixar animado para começar a prospectar através das redes sociais para ser mais preciso com você eu vou te apresentar uma maneira de ganhar dinheiro usando o facebook para negócios tá, lê, lê galera, leia por favor. Senão você não vai crescer, beleza. Se você executar o que tá aqui dentro aqui, cara, não tem como você não ter resultados. Beleza, vamos aqui tá bem alinhado. Beleza, se você quiser realmente continuar assistir o vídeo, tudo bem. Se você quiser sair do vídeo, pode sair, tá. Mas eu vou entregar para você aqui. A minha missão é de poder passar um bom conteúdo, tá? Sem mentira, bem direto ao ponto. Tá, sem enrolação e sem maracotareira aí de gurus de internet beleza então eu faço aqui para você mostra o que eu realmente eu fiz tá o que eu executei e deu certo e agora estou aqui compartilhando com você esse conteúdo essa informação tão foda que você está tendo agora em primeiras mãos aqui no meu canal e você só vai ver conteúdo aqui assim no meu canal beleza então vamos aqui para o nosso, nosso conteúdo olha só tá, você vai estar tá lendo tudo isso aqui e aqui vamos, aqui ó, que você já vai começar já ver exatamente a execução. Tá, olha só que existe aqui ó, olha ó. olha só aqui ó. Em seguida, tá, ó. olha só aqui. Ó. Em seguida, existem duas opções para que você crie sua fanpage. A primeira, clicando no ícone da página que está de lado esquerdo do nosso painel. Olha só que tá isso é tudo aqui. Como você criar tá? a sua page Certo? Você vai entender isso aqui, você vai estar tá lendo aqui, ó. E executando passo a passo. Olha só, fala, fala, fala sobre, fala sobre o, o gerenciador de anúncios, né? A área de criação de grupos, tá? a Área de eventos também, beleza? Fala tudo aqui exatamente. Se você ler isso aqui para seu tempo, você tá a bunda na cadeira e poder ler esse ebook aqui, seja no celular, seja também no teu computador, tá? Seja no notebook. Cara, você vai poder entender isso aqui. Olha só, passo a passo mesmo para você entender olha só tá como você poder trabalhar executar uma página tá olha só aqui next Place do Facebook também eu ensino também isso aqui também exatamente ó, todo mastigado tá eu fiz muito isso galera tá muito mesmo beleza olha só tá clique a clique para você poder aprender de verdade certo Beleza? Vamos passando um pouco, um pouco aqui mais rápido, tá? Pronto, nossa página foi criada e está pronta para ser utilizada. Você deve co configurar sua página de acordo com a sua necessidade. Então, a etapa é com você, tá? E tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo, agora, capítulo 3. que uma loja virtual no Facebook. Aqui, você vai aprender a criar uma loja virtual. Tá bem mastigado, do jeito certo, passo a passo. Olha só aqui, tá? Ó, tem todos as imagens para você até sabe para você não se confundir para você entender e aprender o jogo correto olha só tudo bem bonito mesmo tá ó aqui ó sendo assim eu estou criando esse passo a passo apenas para te mostrar ó como criar sua loja no facebook talvez você esteja talvez você deseje vender um produto diferente e possa ser que seu nicho se enquadre ó dentro das regras comerciais dessa plataforma como exemplo aqui olha só tem um exemplo aqui também tá vendo aqui ó olha só né uma a marca do, do negócio da pessoa tá, você pode também cara é adaptar isso beleza se não você aqui também ó a trabalhar com as configurações também da loja beleza? Olha só, tá bom, bem alinhadamente mesmo. Olha só, agora seleciona a opção de loja, tá vendo aqui, ó? Isso você quer a tua loja, galera? A loja, galera. Ponto final, tá? Não tem mistério não, do que ficar evitando dias aqui para ficar perdendo meu tempo, né? Falando, vou com vocês não, tá? Então presta muita atenção porque o que eu ensino para vocês aqui são coisas que eu já apliquei, tá? Então presta muita atenção de verdade, de coração, beleza? Aqui ó, essa parte que também tá super interessante que eu, que eu gosto também. Agora você deve escolher como os clientes irão finalizar a compra, tá vendo? Ó, se se será diretamente pelo Facebook ou um site externo, né? No meu caso, eu irei eu irei direcionar essa pessoa para o meu site, entendeu? Então, feito a, então, feito a sua escolha, clique em continuar. Olha só, passo a passo aqui ó, a setinha tá tudo certinho aqui. Beleza. Vamos que mais a frente tem tudo para você bem detalhadamente, tudo bem deta bem Se eu vai ler aqui o que o e-book inteiro. A gente vai passar muitas horas aqui, tá? Ó e aqui também. Tem um site aqui também, tá? Tem um site aqui também. beleza aqui, ó. Na página que na página que se abre, você deve inserir a imagem do seu produto, dar um nome para ele, colocar o valor do produto, o site para que o cliente a finalização da compra desse item. No meu caso, eu coloquei o endereço da página onde este e-book está para venda, beleza? Então eu vou deixar para você aqui, ó, tá? Esse link também para você, eu vou deixar aqui também, tá? É... Você pode também vir aqui, ó. Olha só, tá ensinando todo o procedimento aqui, passo a passo, tá? Vamos aqui para outros pontos também aqui, ó. Aqui esse e-book é show, é show de bola. É se você executar, olha só aqui, que lindo isso aqui, cara. Eu gosto demais, tá? Aqui ó, olha aqui ó. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar é que você consegue fazer integração. Olha só, aqui ó. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar é que você consegue fazer integração da sua loja virtual no Facebook com o Instagram. E eu não estou falando somente de ter um perfil comercial no Instagram. Eu estou te dizendo que você pode ter links clicáveis dentro do feed do seu perfil. Veja um exemplo, aqui ó. Tem uns exemplos, certo? Olha só que, que massa. Certo? Aqui, o capítulo 4 aqui, ó. Primeiros passos para anunciar no Facebook Ads. Olha só, beleza? Aqui é onde você vai aprender a criar a tua campanha. Certo? Olha só aqui, tá? Você vai poder criar aqui, ó. É, criar a tua página, tá? Você vai aprender a criar o seu gerenciador nesse exato momento, certo? Olha só aqui. Que legal aqui, ó. Gerenciador de anúncios. Beleza? Então, ele explica um pouco aqui, eu explico um pouco, falam sobre é, esse... É, esse ponto, beleza. Então, é isso. É bem interessante. Eu gosto de uma curso. Muito beleza. Ele se deu todo passo a passo aqui. Como você criar, ó, tá? Ó, ele ensina, tá bom. E se você seguir exatamente o que tá aqui no modelinho da imagem. Você vai aprender. Olha só, tá? Então, mostra tudo pra você aqui, ó, tá? para você não se perder. Tá, tem tudo aqui, ó, bem detalhado, correto. Nossa, que maravilha! Aqui, ok. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó, tá ensino você eu, eu falo pra você aqui sobre os objetivos ok é, que você vai vai aprender eu falo aqui sobre os objetivos que você vai aprender tá ou sobre é, o e aqui eu falo aqui sobre os objetivos né é exatamente daqui da imagem aqui ó que você vai aprender correto então que okay, eu falo sobre tráfego sobre o, o, o envolvimento beleza é geração de cadastro beleza então você vai aprender isso aqui também Correto, olha só a conversão também. Ó, correto, conversão, beleza, vendas de catálogo, certo? Trato para estabelecimento, você vai entender também aqui. Ó, porque tem tudo que explicando para você, certo? Olha só, tá explicando aqui mais com mais clareza, ok? Os pontos aqui que eu acho muito legal. A forma de pagamento, ensino você também adicionar a forma de pagamento, tá? Também nesse e-book. Se você seguir exatamente o que tá aqui, você vai aprender. Ok, aí poder executar essa parada tranquilo. Olha só aqui ó, temos aqui ah, o, o teu cartão. Tá, você pode colocar também o boleto também. Fala aqui também, até sobre boleto também. Ó, se você quiser aprender também sobre boleto, certo? E aqui, ó, estamos aqui configurando aqui, colocando, colocando o valor, tá confirmando aqui, ó, o cartão. Beleza, o, o, o, o, o... E agora, o capítulo 5 aqui, ó, criando e instalando o pixel do Facebook no seu site, tá? Cara, show essa parte. Muito bom, olha só. Se vai o pixel, depois você vai aprender a instalar ele no seu site. Tem tudo aqui mastigado para você, tudo bem. alinhadamente mesmo. Olha só, tá tudo aqui. Ó, aqui estamos, estamos aqui nesse ponto aqui. O pixel já estamos pegando um pixel que Já o pixel tal tá, a tá, instalar o código normalmente, né? É por conta própria. Então aqui você vai aprender isso aqui também. Beleza, olha só. O, o código do pixel aqui, tá bom olha só você vai poder trabalhar com o código outro ponto que eu acho muito legal que importante tá o próximo passo é acessar o painel de configurações do seu site ou página tá? aqui tá aqui do WordPress beleza ele ensina tudo que certinho aqui tá é, você poderia adicionar os plugin também olha só certo todo mastigado todo bem direcionado olha só explica tudo para você entender para você ter uma campanha tá bem é, interessante para você não per perder tempo, tá? Então eu passo para você que é coisa bem mastigada e alinhada, tá? Em todos os processos que você precisa. Tem, tem, tem aqui também, ó. Olha só aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Para instalar o Pixel, clique em adicionar New script né? Ou adicionar New Skip. Cara, tem tudo aqui, ó, que precisa, tá? Para você poder alinhar esse negócio. Beleza? Vamos que vamos descer aqui embaixo. Olha só, tá? Tem tudo, tudo, tudo que tu precisa. Beleza? Então aqui, ó. Tem esse link aqui, ó. Esse link aqui. Tá, quando você clica nele, você vai ser direcionado para esse essa página aqui, ó. Tá? Que é o Facebook Pixel Help, que é uma extensão. Até isso aqui, ensina cara, no e-book, tá? Como que esse e-book não funciona se você não aplicar essa parada? É impossível. É impossível, tá? Acaba agora você realmente mesmo ter a, a tua mentalidade de poder fazer essa parada acontecer. Beleza? Tem tudo aqui, ó. Certo? Isso não tudinho que tu precisa. Eu tá, não tô aqui para poder encher, com isso, eu tô aqui pra poder mostrar pra, pra você que eu aprendi, beleza? Eu aprendi foi com o foi com, foi, foi com ebook, galera. Tá lá atrás, eu comprei uns 5 uns, uns books foi 10 ebooks, tá? Uns 5 a 10 books aí na minha, na minha vida inteira, beleza? Até hoje eu comprei books porque são uns produtos ricos em informações. Só tá? que eu gosto de poder é, implementar o que tá nos ebooks, porque ali também funciona, tá? Capítulo 6, ó. E na primeira campanha de Facebook, Ads. agora aqui. Eu quero ver se você não vai aprender se você não executar o que tá aqui dentro. Tá, olha só, e tudo aqui ó, tudo explicando claramente aqui. Tá, olha só, sobre o uso o, o processo você definir o seu objetivo, tá? Escolher o tráfego é, né? por exemplo, e aqui ó, mostrando para vocês exatamente. Tá, ó, olha só, passo a passo, detalhadamente. O CBO, principalmente, tá? Olha só que, inter... que interessante, isso aqui ó otimização do orçamento, cara, campanha de CBO, tá? Que é legal isso aqui, ó, lindo, maravilhoso, tá? Explica um pouco aqui ó, sobre o CPA, o RAS, né? Você vai entender também, cara, que show isso aqui, beleza? Você vai estar dentro da, da, da tua campanha aqui, você vai estar dentro do, do, do, do da sua conta de anúncios e já trabalhando, cara, já executando a parada, certo? Aqui, ó, explico tudo certinho, tudo bem, no ritmo mesmo, tá? olha só, Tá passo a passo, os botãozinhos aqui, tudo marcado aqui na, na setinha. Tá vendo? Correto. Olha só aqui, que interessante. Tem tudo aqui, tudo, tudo, tudo, tudo mesmo. que você vai precisar, tá aqui. Ó, os posicionamentos, aqui, ó. Tá beleza. E aqui tá aqui nossos anúncios também, tá ó. Tá, os anúncios já criando já performance, beleza. Marcando para você todo o passo a passo que tu precisa, beleza. Ó? Aqui ó, tá. Passo um passo dois explicando para vocês aqui, tá. É sobre os, os posicionamentos, aqui ó. Beleza, falando de tudo certinho para você, então não, não, não, não tem como você poder errar aqui ó. Pegando pegando aqui as imagens para colocar nos, nos anúncios, beleza. Olha só explicando mesmo detalhadamente para você, tá. Aqui tá um anúncio já formado, tá um anúncio já criado. Beleza, olha só que, que legal, né? E interessante, né? E aqui mostra até a forma, né? Do anúncio para você aprender, beleza. Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. O nosso conteúdo, tá? espero que você tenha ficado até o final para você entender. Tá, que realmente os ebooks são excelentes. Tá, esse ebook book eu já executei, ele tá já apliquei. É um ebook validado por mim. Tá, então, se algumas outras pessoas você se foi já aplicado, mas eu eu comprei esse ebook e realmente eu apliquei. Tá, então, se você quiser adquirir, tá, se você quer de fato mesmo tá você que é iniciante você que está com muitas dúvidas sobre o pixel cara você precisa entender mais a, sobre as campanhas tem todas as, as informações que você precisa aqui dentro beleza então eu vou deixar o link aqui abaixo tá? tá vou deixar aqui o link aqui abaixo da, da descrição então eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição do vídeo tá para você adquirir ok esse book por um preço absolutamente irrisório tá irrisório e ridiculamente Beleza? Se existe essa palavra, né, gente? Então, clique aqui abaixo aqui. Espero você que no grupo aqui, na Secreto, no WhatsApp, tá? Pra poder te passar o acesso a esse material. Beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Até um próximo vídeo.